Pois então, meus amigos e minhas amigas, vamos começar agora um telhado de vara. É uma, uma mini casa e eu quis mostrar para vocês, conhecer como é que se fazia na década de 80, de 70, 79. Por que, que eu falo 79? Porque eu tinha 10 anos e eu vi meu pai fazer a casa dele com telhado, tudo nesse estilo que eu vou fazer agora. Nós vamos no mato depois tirar... Alguma, algumas varas, alguns caibros, tudo com responsabilidade, tirando alguns, não desmatando completamente, tirando só aqueles que nós vamos usar mesmo, Era, é assim que a gente faz em muitos lugares do Nordeste ainda, temos aí esse estilo de casa. Então vamos para o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, comentar, comenta aí mesmo, fala o que, é que você está achando. Esse vídeo aqui é a primeira parte, depois nós vamos fazer a segunda parte e eu espero vocês com a gente. Comecei a trabalhar quase à noite que eu estava no Pernambuco e eu tinha poucos dias para vir embora e eu quis mostrar para vocês um estilo de casa de teilado diferente poderia ter ido na serraria comprar uns caibros, tudo retinho, mas eu quis mostrar para você que não tem conhecimento como é que se faz um telhado com caibro e ripa de vara, de mameleiro. Esse aí, mameleiro, é uma, um, uma árvore que você corta esse ano, quando for daqui um ano, dois, ele está do mesmo tamanho. Ele já é apropriado para esse tipo de trabalho. Então, minha gente, vamos com a gente aí, não esquece de deixar o seu like e até o final do vídeo, e depois vamos ter a segunda parte, aguardo vocês na segunda parte, vamos lá. E, gente é varinha de mameleiro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 um e meio. Um hectare e meio. E é daqui aonde os proprietários buscam o seu sustento. Vamos lá, Manoel. Rancando por aqui, viu? Um abração, fui. Tchau, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita, é bonita. Esse aqui vai aqui para o um meio Esse aqui aqui para o um meio Esse aqui vai Esse aqui, Serafim, ele vai ficar aqui, ó que é, que, é, que é o beiral, certo? Ele não é o mais reto, não Mas é o mais forte, né? Ó É assim Agora para aquele beiral lá Nós vamos pôr esse aqui, ó vai aqui assim ó vou pregar do pé aqui por isso ele tem que ser pregado aqui assim esse aqui ele vai esse aqui ele vai assim ó prontinho esse aqui ele vai assim esse aqui ele vai assim ó, ó. entendeu cara Forte mais aqui. Mas é até para tirar um. Não. não. Não tá Não tá Não. Não. Não Não. Não. ajudando. Não. Não. Não está eu vou pregar uma ripinha aqui. Que eu não posso pregar aqui em cima. Pera que se morreu. Machado aqui, perfeito, ó. Xoxá, certo? Então eu vou ter que pregar uma ripinha aqui fininha. Outra lá, aleatória. Só pra fazer a posição. Isso. Aqui, né? Tem que serrar. Aqui, tem que serrar aqui. Tá pegando aqui? Vem. Só só tosse, é. Tá. Né? Pronto, tá né? vendo aqui, aqui, aqui. Perto embaixo, no, no, no tracinho, sempre, sempre embaixo. Aí eu vou aqui nesses dois tracinhos. É isso E ele pega, cara. Ah, moleque. <risos> Agora aqui, ó, esse aqui é aqui. Então tá forte mais, Agora aqui, ó. De oitenta pra trás As caras no Ceará é tudo, é tudo assim véio. Entendeu? Olha, os tá tudo, tá tudo estão todos tá? Tudo no esquadro Vai dar o um like ou não vai, gente? um lacadinho Aqui, gente, não pode bater forte não Porque eu fiz, eu fiz tijolo essa noite Não tá nem com 12 horas assim né é. aqui, aqui, assim, ó. aí né foi agora aqui eu tenho que puxar para cá Ew. Pois então, meus amigos e minhas amigas, vamos ficando por, por aqui, esse skybo está um, um pouco meio tortinho, mas nós vamos regular bonitinho. Espero vocês na segunda parte, para não ficar um vídeo muito longo. Não esquece, o seu like é muito importante, comenta aí embaixo, fala o que, é que achou, indica e nos comp compartilha esse vídeo. Vamos que vamos, um abraço, fui, tchau, até o próximo vídeo. Aí.